Como que é pessoal do meu canal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário de na Gringa. Meu nome é David Pontes PJ, estudante poliglota de línguas estrangeiras, vivendo aqui na Rússia. E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso programa Estudantes Respondem. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, Beatriz, né? Que é de outra cidade, que vive aqui na Rússia também. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o custo de vida aqui na Rússia, em outras cidades. E vamos tentar comparar um pouquinho com a cidade de Moscovo, né, que é a capital, que normalmente tem um custo de vida mais diferente, um pouquinho mais caro. Então vamos tentar comparar e, e tentar entender basicamente como uhum. é que funciona os dois, uh, as duas cidades, ok? Então estou aqui com a Beatriz, vou dar a oportunidade a ela de se apresentar, falar um pouquinho sobre ela, né? até porque ela também tem um canal aqui no YouTube, eu vou deixar a descrição do canal dela aqui uh, na descrição, uhum. aqui, vou deixar o link do canal dela na descrição. Então Beatriz, posso se apresentar para a câmera, falar um pouquinho sobre você, ah, bem, eu sou a Beatriz Câmia, sou angolana, sou terapeuta capilar, sou estudante finalista ah, de medicina sim. geral em Saratov, propriamente na Rússia. Uau, Mas, uau. Ah, És estudante finalista? Sim, sexto ah. ano. Bem, então já está aqui há muito tempo? Já, sete anos. Uau, uau, uau. Enfim, vamos saber mais sobre isso né? depois da nossa vida aí, pessoal. Então já já voltamos. Não se esqueça de se inscrever no canal, se é novo no canal, se é a primeira vez aqui no canal, deixa o seu like se gostar do vídeo e já voltamos, é isso aí uh. yeah. E é isso aí pessoal, voltamos então aqui para o vídeo, a Beatriz estava aqui falando né, que ela já está aqui na Rússia há muitos anos Vamos saber mais um pouquinho sobre isso e já já vamos entrar em detalhes né, sobre o custo de vida aqui na Rússia isso é para dizer que também estamos num local muito fixe. Uh, depois, no final do vídeo, vou tentar mostrar onde é que estamos. Estou uh, aqui a tomar um, um chocolate. aqui. E eu com uma quentinho. água. <risos> hum. uh, até porque está muito frio lá fora. Não tem é basicamente isso. Então, Beatriz, estavas a falar que já estás aqui na Rússia há quanto tempo? Sete anos sete anos, estudando medicina. Medicina geral. Ok, e o curso de medicina normalmente é muito famoso, dizem que é um dos cursos mais difíceis, mais caros aqui na Rússia. E só para salientar, todas estás aqui por bolsa de estudo, por conta própria? Conta própria. Uau, conta própria. Dizem que é muito difícil. Quanto é que tu pagas, assim, anualmente? Universidade? Depende, Tem... no primeiro ano nós pagamos 3.300 dólares. 3... Dólares. Yeah. Uhum. Uh, no... Depois passou a ser 3.100 e tal dólares, e neste ano foram também 3.000, o último ano foram 3.500, porque pagamos, chegou a mil rublos. Oh, mas uh, não tem um valor fixo, isso, o valor vai mudando de ano para de ano? Às vezes muda. Às vezes muda, então não estás por conta, uh, nesse caso não estás por bolsa? Não, conta e, a própria. Porque não tentaste ganhar uma bolsa de estudo? Até porque para nós angolanos, né? Temos a oportunidade de estudar aqui por, por bolsa de estudo simplesmente testando e fazendo um teste e posteriormente para, nesse caso, ganhar uma bolsa estudar isso por bolsa. Bem, eu já tentei na bolsa uma vez, fui lá no Inab tentar, mas como a minha média era 14, e eles estavam pedindo 16, que era para a medicina geral, então não tive a oportunidade. E eles me pediram para trocar, para fazer um outro curso, né, de acordo com a minha média, mas eu não aceitei, porque era sempre a medicina que eu quis desde criança. Hum. Ah, percebi, percebi. Agora uma pergunta muito interessante, né? que, que acho que é uma das perguntas mais importantes. Ah, em que cidade aqui na Rússia você vive? Porque agora estamos em Moscou, ok? A Beatriz chegou aqui acho que para tra tratar documentos, certo? Yeah, vem tratar o meu uhum. bilhete de identidade, que espero. Então aproveitamos fazer um vídeo aqui básico. <risos> é isso aí. Então a Beatriz uh, me, me informou né, que viria nesse caso aqui. Uh, ela já viu meu canal, viu meus vídeos e se interessou até porque ela também tem um canal, então aproveitei essa oportunidade e convidar ela aqui no canal para fazermos um vídeo, falarmos um pouquinho sobre a diferença aí do custo de vida das cidades e tudo mais, então qual é a cidade, qual é o nome da cidade em que tu vives? Sarato Sarato uhum. É uma cidade muito distante daqui de Moscou, como é que ela é Fala um pouquinho Não. sobre a tua cidade <risos> Não, fala um pouquinho sobre a tua cidade. Bem, a minha cidade é uma cidade pequena, calma, é uhum. diferente daqui do Moscou um, De comboio, né? a viagem de comboio são 16 horas. E de voo são 1 hora e 30 minutos. Mas o okay. quê? Lá é mais barato do que aqui em Moscou, porque aqui em medicina, pelo que eu sei, são 4 mil dólares ou 5 mil dólares. Até 6 mil dólares. Até 6 mil dólares uhum. Né? Uhum. anual. Uhum. O nosso, não, o nosso são 3.100 e tal dólares anual. Uhum. Mas acho que o conto... curso. Sem contar com a BCGIT. Ah, o dormitório, né? Sim, caso. o dormitório. Mas acho que depende das universidades. Mas uh, de, um de qualquer modo, as universidades aqui no curso de medicina é mais caro, né? É mais caro, sim. Então, uh, então, tu saíste né, uh, lá de Sa Salara, Sarato. É? Sarato, o nome da, da, da cidade lá, para tratar documentos aqui em Moscou, porque a embaixada, Sim, na embaixada, da, da... A embaixada da, de Angola está aqui em Moscou, em outras cidades não tem não embaixada? Não tem, a única embaixada é aqui na capital, então temos que vir tratar os nossos documentos aqui. Ah, então pessoal, olha, eu não sei se essa, essas informações né? se em outras cidades talvez tem embaixada porque como sabem faz pouco tempo que cheguei, né? então não tem essas informações todas. Por isso aqui a perguntar e tentar saber mais ou menos como é que isso funciona. Uhum. Então, ah, lá tu vives ah, num dormitório estudantil, tens um apartamento, como é que funciona lá o teu estilo de vida? Bem, lá eu não vivo no Absijite. Né, uhum. no dormitório, dormitório. Uhum. eu vivo no apartamento porque <risos> não, não, não, continua, apartamento não é fácil viver sim. no apartamento aqui na rua eu vivo no apartamento já há muito tempo, no primeiro ano vivi muito no Abistigite sim, primeiro ano vivi no Abistigite durante sete meses, não, um ano completo, né uhum. mas depois trocamos de Abistigite e fomos para o de medicina, que é horrível Horrível, cheia de baratas, prontos. Então, quarto de banho misto, e a, a pessoa acaba por ter, apanhar muitas doenças, como infecção urinária e outras coisas. Então, quando eu mostrei para o meu pai o verdadeiro absurdo onde eu estava, que é o dormitório, ele achou melhor ir para o apartamento, por mais que seja caro, mas como eu tenho algumas, alguns tiques, digamos que tickets, né? porque Porque então, enfim. Porque já uh... sou descartável. Então, uh, a Psygite, só para aqui salientar um pouquinho, a Psyjite quer dizer né, uh, dormitório, né, dormitório estudantis. Como já estamos acostumados sempre a falar Psychite é em russo, então ficamos aí toda a Psijite, yeah. e tudo mais. Mas a Psygit é dormitório. Nesse caso, tu vives num dormitório durante um ano. Um ano, mas esse dormitório era o melhor dormitório que nós temos lá em Sarato. E mesmo assim tinha baratas, isso que a Lá é difícil porque ah. não entra uh, ele, uh, alguns eletrônicos tipo ferro de engomar não entra ah, micro-ondas ah, e a, a, a segurança sim e, e a comandante controlava sempre todas, todas as sextas-feiras iam de quarto em quarto para ver se está sujo ah. uh -huh. sim, sim realmente é assim eu também como sabem eu vivo num dormitório agora uh, bem eu também vivi num dormitório e tudo mais sei como é que funciona isso realmente de, de, de, de, de viver num apartamento acaba por ser melhor né tem mais privacidade mais tranquilidade até porque no dormitório a gente vivia sozinha, com uma ou duas pessoas, um... normalmente nós aqui na Rúdena vivemos quatro pessoas ou duas pessoas, no máximo, no máximo, quatro, né? no máximo quatro. O nosso, no primeiro ano, estava uhum. dividido assim, tipo, ah, como é que eu explico? São dois quartos, uhum. dois quartos, e tem o nosso corredor. E temos o nosso quarto de banho particular Por E certo. temos a outra porta que dá entrada ao corredor e depois aos quartos certo. Então eram duas nesse quarto e duas nesta Ah, então quatro pessoas no total Sim, e não era cama de beliche tipo aqui em Moscou o nosso, Não, é mesmo cada pessoa com a sua cama Não, mas aqui é um beliche né? Tem e duas é. pessoas numa cama e ficam de lado e tudo mais E quanto ao custo de vida Já sabemos que a Beatriz, né, Ela não é bolseira Nesse caso, ela paga a universidade e vive Desculpa. num apartamento que não sei paga quanto, vai falar já quanto é que ela paga mensalmente? 15 mil. 15 mil, 15 mil rublos. 15 mil rublos, 15 mil rublos são... Dólares são. Deixa eu calcular. São por aí 12. Deixa eu ver, por aí não. Tem. Por aí Agora está 7.800, né? Por aí 200. 117 mil, quantas Sim. 117 mil kwanzas? Sim. já logo em kwanzas? Sim. É, olha, ela já converteu <risos> direito em kwanzas, mas em dólar seria quanto? Em dólares seria por aí é. 200 e alguma coisa. 200 e alguma coisa, 210, 220 dólares. Sim. É. Então, uh, só para entendermos mais ou menos aqui as coisas, Beatriz, tu estás uh, por conta própria, pagas uh -huh. a universidade, uh -huh. pagas, uh, o, nesse caso, o apartamento em que vives. De modo resumido, você é rica. Não, não sou rica. Porque olha, pessoal, Sim. porque não, não é fácil, realmente não é fácil. A universidade, o curso de medicina é um dos cursos mais caros aqui na Rússia. E ainda mais você não pode pagar em rublos, paga mesmo em mil dólares. Certo? Não, aqui pode pagar em rublos, pode já comprar. Não, yeah. <tos> Desculpa, pessoal. O alarme dela aí. Então, uh, só para dizer que a Beatriz, ela, como vê aqui em Moscou, está com muita pressa, colocou as alarmes delas para poder, poder viajar para não perder aí o trem. Então, uh, você paga em, em rublos? Sim, compro já em rublos. Oh, isso é muito bom, porque aqui nós, por exemplo, na Rúdia eles não permitem que você converta né, para os rublos, eles querem mesmo em dólares, querem um dinheiro mesmo em dólares. Nós então, temos duas opções, ou pagar em rublos, ou pagar em... três até, uhum. em rublos, euros... O dólar. Uau, muito bom, muito bom. Então, pagas a universidade, pagas o dormitório. E quanto à comida lá? Como é que, é, como é que funcionam as coisas? Porque aqui é um pouquinho diferente, os preços e tudo mais. Com quanto mais ou menos você consegue se manter lá durante um mês? Durante Sarata? um mês. Uhum. Bem. Sem, as, sem os meus desejos. Ok. Sem os meus desejos, né? de tipo, digo, desejo de comprar, por um, exemplo, picanha, bastante, sim, sim, sim picanha, sim, que é caro, mais o que carne de vaca, uh, esses desejos, né, sim <risos> iogurte, não sei o que, sem isso, acho que por um mês, com 5 mil rubros, eu consigo viver? 5 mil rubros Sim. Ah, sem comprar essas coisas que você falou. Sim, sem comprar essas coisas que eu falei. Porque porque você vai precisar comprar congelados, que é o frango, o peixe. Uhum. O peixe tem barato sucumbria. Ok. <risos> e a é peixe, frango, uhum. e depois os legumes, que é mais barato ainda. Uhum. E aqueles que você vai comprando quando estraga, o tomate, cebola, aos okay. poucos. Com 5 mil, 6 mil rubros você consegue viver em Sarato. Olha pessoal, essas coisas essas coisas que ela tava falando e essas comidas, esses nomes aí picanhas, eu sei que Angola também tem. Eu nunca tive a oportunidade. E é caro. Eu nunca tive a oportunidade de comer Angola porque era caro. Tipo, em casa para fazer, e não sei acho que a minha mãe nunca chegou de fazer aquilo e tudo mais eu só ouvia falar de aquilo que você falou que é picanha, um dos hotéis, aí, hotel é Pixana, em Angola, porque o meu irmão ia sempre lá, e falava ai, comi uma picanha, eu já sabia que era uma coisa cara, e tem também no fininho, no morro vento, quando vou lá, eu não saio de, daí, sem comer picanha, é como podem ver, a Beatriz é uma pessoa cara, né? é, ela gosta de comer comida <risos> cara, Está falando falando picanhas, essas coisas, todas comidas que eu nem sei se existem mesmo de verdade, só isso falar. Existem! Então, sem comer aquelas, essas comidas aqui caras que você come, você gasta por aí 5 mil rublos. 5 a 6 mil rublos. Só para você sozinha, nesse caso? Assim... Sim, sozinha, durante um hum, mês. Certo. Bem, nós aqui em Moscou, uh, nós, por exemplo, eu vivo normalmente vivo com o meu amigo Miranda, né, que você já conhece aqui no canal, e normalmente gastamos por aí 10 mil rublos a 12 mil rublos simplesmente para fazermos as nossas compras. Normalmente, quando fazemos compras, nós compramos comida para duas semanas a três semanas, porque, pá, não dá para comprar muita coisa e colocar na geleira, porque aqui as coisas ficam podres bem rápido, nem entendo porquê. Em Angola, nós podemos comprar uma, uma duas caixas de frango, e ficar na geleira até três meses. Mas uhum. a, ele fica mais podre no tempo de verão. Acho que tem a ver também com o tempo, não entendo. Com o clima, yeah. Não entendo nada disso. Então, hum. então eu acho que... Nós aqui gastamos mais, eu acho que em Moscou mais. E quanto ao seguro de saúde? Calma, acho... eu, eu só gasto mais porque porque eu não posso comer comida que passa a noite. Não pode? Como assim? Beatriz então, é tem cara, que... meu Deus. Ela não come comida de ontem. Não sou cara, é pela minha saúde. e aí é pela minha saúde, então e me não, traz não logo tem, alergia. Não tem como, assim, quando você cozinha, a comida de ontem mandar que morar em Moscou, homem comer? Poxa, manda pelo correio. Manda pelo, correio, manda pelo correio, porque fé, a Beatriz é uma pessoa cara, eu tô aqui, já, acabei de descobrir, já estou em choque não, não aqui. sou cara, eu cuido da minha saúde, então pronto Mas, pessoal, nós em Angola não comemos comida de ontem, qual é o problema? eu me dá alergia ela é cara, acabei de certificar agora, comida não de ontem, lhe dá alergia então, e, Beatriz, uh, quanto ao seguro de saúde, nós aqui pagamos, por exemplo, na roda pagamos um seguro milionário que é yeah, um seguro bem caro são 200 e alguma coisa dólares que é 18 mil rublos que pagamos aqui anualmente o seguro e não vou perguntar o preço do Abxigite porque acho que não vivemos no Abxigite, então oh, eu sim. sei o preço quanto é que é o preço do Abxigite e o, e o seguro de saúde? quanto é que dá isso? Assim, o Abxigite ah. nós pagamos 8.500 8.500 rublos por mês? anual anual? sim ah. Ano a 8.500 rublos, praticamente em dólares, antigamente vai é só 100 dólares, um ano, sim, um ano inteiro. pessoal, aqui é quanto nós, Bem, não nós, sabemos que nós pagamos 900 a uh, um ano, seria por aí 11 mil rublos. Né? Um ano, isso na é é no dormitório, que inclusive quatro pessoas, né? não é daquele. Aquele formato que ela falou, onde tem camas separadas, as pessoas ali, pessoas aí, pessoas aí com tantos, uhum. tantos confortos, conforme ela gosta, né? Essa vida rica. Até não preciso que ela tenha uma vida rica. Mas, mas nós aqui pagamos, um ano seria 11 mil e alguma coisa. E você lá pagaria 8 mil, eu pagaria 1 ano. 8 mil e tal, um ano completo. Uh, realmente é barato, é muito barato. E quanto ao seguro de saúde? Quanto ao seguro de saúde, assim... Nós temos o seguro, aquele seguro de saúde que temos que pagar, é, que dá um cartão, uhum. um cartãozinho. Mas aquele seguro não faz nada. Como assim? Não faz nada, porque quando vamos com aquele documento, com aquele cartão, dizem que temos que fazer eh, tratar a vinhas, escrever um montão de coisa não uhum, sei o é. quê. Uhum. Depois acabam, acabamos sempre por não usar. E uma vez até perguntamos: então o que é que estamos a fazer com esse seguro, sempre a pagar por ano? E é barato, são 100 dólares. 100 dólares, são cinco mil, 6 mil, Sim. 5 mil, 6 mil rubros. E, ah, pagamos? Um hum. Pagamos e perguntei, né? Por que, é que nós pagamos sempre? e Depois, eles disseram que é mais para casos extremos. Uhum, tipo também. morte, sim. Para poder entrar tirar o corpo daqui para lá, temos que, uhum. ter, que ter esse documento, que se é. não tiveres, se cham Strahovka. Se não tiveres, é mesmo complicado. Agora, Agora tem aqueles seguros da unidade do, do, que da unidade. você sozinha uhum. vai para o hospital, dá uma Sério? clínica e pagas. Mas esse assim, nunca fiz, não conheço ninguém na minha cidade que faz. Epa, até porque nós também dificilmente ficamos doentes, né? sabem como é que yeah. é, então acho que é uma coisa de entender. Mas Beatriz, uh, para viverem viver nessa cidade, nessa lata, você escolheu? Porque se você vê por conta própria, não é universidade, nesse caso você escolheu mesmo, você pesquisou? Não. O que aconteceu exatamente? Eu vim por uma companhia, se uhum. assim, uma empresa, chama-se RACUS. São Gatunos. Sério? <risos> Sério? Sim, vim pela Racos, é uma empresa que ele tra... ele praticamente... Eles enviam estudantes. Enviam estudantes para a Rússia. Rússia. Tem contrato em vários países, África do Sul, Namíbia, Angola. Então, você vai para lá, faz o pagamento em Kwanzaa, lá em Angola tem a sua representa... a uh -huh. representante. Sim, tem. E a paguei na altura 60 mil kwanzas Só? So? 60 mil kwanzas já com as aulas. De russo? Sim, as aulas de russo durante um mês. 60 mil? Quadros. Sim. Na altura, 2016, pessoal. Ah, 2016. Ah, yeah. Já está aqui há muito tempo, né? Uhum. Agora eles estão a cobrar fixe. Agora, eles agora tão... é mais. Tá ah, casca bem agora. Yeah, então, pagamos. Depois temos direito às aulas durante dois meses. Uhum. E eles procuram a universidade por nós. Se tiveres já uma cidade que tens um amigo na Rússia, podes pegar, avisar lá na, na, na empresa e dizer eles olha. Quero ir para Saratov, quero ir para Moscou. Então eles vão. Ah, mas você escolheu? Não, não escolhi porque. Apesar de que eu tinha amiga aqui, tem amiga na Rússia já em várias cidades, mas não escolhi, deixei, deixei que eles escolhessem. Ok. Então, uh, simplesmente para terminar, não vou deixar aqui de perguntas, sei que tens que ir já, né? Ela já vai, né? Vai viajar, vai voltar ah. para famosa cidade onde vai ter a sua vida de rica. Então. <risos> uh, uh, nesse caso, tu já estás a terminar, certo? Uhum. E o que é que pretendes fazer? Não sei se podes falar ou pode dar essa informação. Então, Vais voltar para Angola? Como é que vai ser? Eu volto para Angola porque a maioria dos meus planos estão traçados, né? Já estão traçados mesmo para Angola. Uhum. Porque para além de eu estudar medicina geral, eu trabalho como terapeuta capilar, futuramente tricologista, porque estou a terminar o curso. Digo curso porque eu faço cursos online e tenho direito a certificado, e posso me considerar uma tricologista, porque... Por que é tricu? Tem a ver com o Tricologista, cu? tem a ver com o cabelo. Ah, eu entendi, triculo, eu entendi a, que tem a ver com o cu, É a coisa especialista coisa. que trata de cabelo, ah cabelo de queda capilar, ah, okay. e outras patologias, como a foliculite e tudo mais. Ah, então então, esse tipo de coisa tem que, que ser um pouquinho mais específica, porque eu não entendo, tá vendo? Triculo, claro, combinação então... É, tem que explicar melhor. Então, entende essas coisas de cabelo? Sim, já trabalho com cabelo praticamente há cinco anos. Sou o cabelo das mulheres? Meu Nesse momento, só trabalho mesmo com cabelo de mulher. E o meu, Mas sim. posteriormente. O meu não dá para fazer nada. <risos> Queres fazer o quê? Eu não sei, tá tudo bem, meu cabelo. Não, isso é outra conversa. Até não é conversa. Paga a consulta. <risos> Porque, Porque eu cobro. Nunca me pedi dinheiro de frente das câmeras, mas está bem. Sim, vamos, vamos falar, sobre falar depois sobre a consulta. Então, nada, a ideia é chegar em Angola, fazer workshops. Não, não queria falar, mas aí é fazer workshops né, uhum. ah, sobre cabelo, levar a minha marca, trabalhar mais na minha marca pessoal e ter mesmo clientes fiéis uhum. Uhum. Em, no, em Angola, no meu país. Uhum. E depois. Vamos ver, e claro, a medicina não vai ficar de lado, vou chegar, vou começar também a trabalhar, procurar trabalho na medicina. Trabalho na medicina, trabalho também como terapeuta capilar, porque okay. a ideia aqui é abrir o espaço. Ok, então muito obrigado Beatriz, uh, mas antes de, de terminar, antes de terminar, tem sempre mais alguma coisa, uh, de uma forma bem resumida, de uma forma bem resumida, né? porque uh, o ponto do vídeo né, é sabermos como é, que é o custo de vida lá em Saratov, o custo de vida aqui na Rússia? Oh, aqui em Moscou. Em Moscou. Sim. Então, uh, do modo resumido, né? uh, o que, que você diria? Achas que é mais fácil? né? Você já viveste aqui também em Moscou? Sabes como é que é, Você vem às vezes, uhum. né? uh, acho que ficas aqui durante uma semana, duas semanas. O que que você acha? Achas que lá é mais barato? Aqui é mais barato? Ou aqui é mais caro? O que, que você acha? É óbvio que aqui é mais caro em Moscou. Então, se for para estudar, eu aconselho sempre a irem. Como é que se diz? Para outras cidades. Para outras cidades nunca na capital, porque na capital é mais caro do que. Uhum. Do que na, na, na outras cidades? Sim. Ah, okay. Então aconselho a irem para Saratov, tem tambor fazerem ah, na outra cidade, por quê? Porque onde eu vivo. Para tiverem. Como para me verem onde eu vivo? Onde eu sei como é que é o custo de vida. Pronto. Tá bom. Prontos. Tá bom. Então, ah, qual é o conselho que você deixa para aqueles estudantes, né, que vão estar tá, provavelmente assistindo esse vídeo, que pretendem vir para a Rússia, alguns que estão já ganhando as bolsas de estudos, né, porque esse vídeo vai também lá no, vou publicar lá no grupo do WhatsApp de, de estudantes que, que têm ajudado, né, uhum. para vir aqui na Rússia estudar, já ganham bolsa de estudos. E, provavelmente, até o final desse ano estarão aqui. Qual é o conselho que eu tenho deixar sobre a escolha do curso, né? A cidade, qual é o conselho que eu vou deixar para eles? Então, um, escolham bem o curso que vocês querem, né? Escolham bem. Escolham um curso que vocês realmente amam. E, além disso, não tenham medo do russo, da língua russa. Se nós estamos aqui, sabemos, apesar de que o meu russo é de comprar pão e de dar exame. <risos> de comprar pão. de comprar pão e dar exame, o mais importante é que eu sei me virar aqui, uhum. mas não tenho medo, se nós estamos aqui, eu estou aqui, o David está aqui, estamos a nos virar, estou aqui no sexto, no sexto uhum. é, sim, sexto, sexto, ano, sexto de ano de já. medicina, sim. então o russo não é um bicho de sete cabeças, vocês vão conseguir, não tem medo, apesar de que vocês um, prontos. mas o que, é que eu poderia falar aqui? Ah, quantas cidades, isso vai depender muito dos da embaixada, porque eles não são eles que escolhem. Bem, ah, esses que vêm por, por bolsa, eles sim que escolhem a eles cidade, é que escolhem. então cabe a vocês fazer uma boa pesquisa sobre as por cidades. Por bolsa ou conta própria? Bolsa. Eles escolhem? Sim, você hum. escolhe a cidade, você tem a oportunidade de pesquisar né sobre a cidade a universidade, como é que essa universidade funciona e posteriormente Aí se inscrever e dar toda a papelada na embaixada, a papelada aí, e vão okay. te mandar na dev devida universidade que você escolher Então, pessoal, é basicamente isso. Beatriz, queria falar um, um pouquinho sobre o teu canal, porque eu vou deixar aqui o link do canal da Beatriz na descrição do vídeo, ok? Se vocês quiserem ir lá dar uma checada, podem ir, ela tá aqui também na Rússia. Você no teu canal fala sobre cabelo? No meu cabelo, no meu... é... Sim, no teu canal. Eu vou falar cabelo. Não, no teu, canal, no teu canal. No meu canal eu falo sobre cabelo. Uhum. falo Faço vlogs também. Uhum. Também tem vídeos a falar sobre a universidade. Ah, muito bom. Muito bom, então, pessoal. Olha, jogos também. Jogos? Que tipo de tem... jogos? Jogos de bola? Não. Ah, ah, ah, ok. Tem jogos tags. Tags? Uhum. De perguntas. Ah, ok, ok. E okay. também de trollagem. Tem. Olha, pessoal, parece muito interessante. Então. Uh, acho que não vão querer perder, né? Dar, uh, nesse caso, ir visitar o canal da Beatriz, que vai estar aqui na descrição. Então, é basicamente isso, pessoal. Uh, não se esqueça de se inscrever no canal, se é a primeira vez aqui. Se chegou até o final do vídeo, valeu, bué. Deixa o seu like no vídeo e tamo juntos Muito obrigado, Beatriz. Muito obrigado por participar aqui no vídeo. No de nosso nada. canal aqui, Diário do Angolano na Gringa. Você que é angolana também e estás aqui na gringa nós para enfrentar essas dificuldades. Muito obrigado aqui e até mais De nada, espero, foi um prazer estar aqui. Espero voltar a gravar um vídeo contigo antes de viajar, visto que ela vai voltar para Angola. Daqui Manos a cinco meses. Em... Daqui a cinco meses? Sim. Cinco meses, já amanhã. Manos que em Angola, olha. Lá vem uma bonita aí em Angola, mano. Eles esperem já no aeroporto. Ela está tá solteira, não é verdade? Estou sim. Então, olha, mano, vocês que estão aí em Angola. Mas não estão na pista. Epa, enfim, pessoal, estamos juntos. Muito obrigado. Deixa o seu like aí no vídeo e até mais. Valeu! Tchau, tchau!